Tropa, vocês conseguem imaginar a gasolina a 12 reais o um litro? 12 É o que dizem as notícias hoje. Tá? Os governadores viram o Dilma aumentar o imposto federal? Eles querem aumentar agora mais ainda o imposto estadual, que foi limitado pelo Jair Bolsonaro o quanto esses podiam aumentar. É claro, a esquerda já tem uma desculpa. Ah, o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro... O Bolsonaro não está mais na presidência. Parem de dizer que ele abaixou a gasolina por motivos eleitorais. Isso é ridículo. O nosso Brasil saiu com superávit. A Petrobras nunca lucrou tanto. Como é que eles podem falar que isso foi de algum motivo eleitoral? Isso é ridículo. Só que antes de analisarmos a gasolina 12 reais, vamos ouvir o que o Dilma tem para falar sobre. Certo? Você aí, tá? Tava esperando picanha, cervejinha, né? O que, que vai ter de fato aí chegando? que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? What? What? <risos> Ô, Dilmo, a gasolina tá cara, o que, que eu posso fazer? Ah, você tira a bunda do seu sofá. É isso mesmo que ele tá falando? que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá? Não, é da terceira idade, é da terceira idade, você aí da terceira idade que anda de carro, vamos tirar a bunda do sofá, faz o um L aí Dá um pouco a pé, deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e fazer pro cara, vai comprar pão, vai a pé Pega a tua esposa, pega na mão dela e vai andar meia hora a pé, vai fazer qualquer coisa, mas não há estímulo não foi feito, vai fazer qualquer coisa, agora você tem um estímulo, gasolina é 12, sabe? Não é mais 8, é 12, sabe? E, mano, alguém, alguém tem noção desse Dilma, cara? Ele é uma pessoa na eleição, não, sempre rindo, sempre não sei o que, picanha, cerveja, que não importa o quanto a mídia podre tem te passar o pano, falando que foi uma metáfora. Certo? O um povo onde o Dilma vai ficar gritando, picanha, picanha, picanha. E aí, otários, em pleno 2023, a picanha já chegou pra vocês? Já chegou? Não, chegou, vai andar. Vai andar, sai do sofá, tá muito caro a gasolina, vai de a pé comprar pão. Como se o povo não fosse a pé comprar pão já. Em que universo esse cara vive? Como é que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Não, filho, as pessoas da terceira idade são preguiçosas, segundo o Dilma. Elas estão com a bunda no sofá e não querem andar, por isso que elas usam gasolina. Agora tá tudo explicado. Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e fazer porque ela vai comprar pão, vai a pé. Pega a tua esposa, pega na mão dela e vai andar meia hora a pé. Vai fazer qualquer coisa. Cara, cara você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar nisso? Tá reclamando da gasolina, e ele fala: Levanta a bunda do sofá e vai a pé. Não gostou? Tem o Taxola, né? o famoso Taxola. Meu Deus do céu, Dilbo, em que mundo esse cara vive. Em que mundo esse cara vive. E aí vamos lá, tá? Estamos aqui com o site. Governadores se reúnem nesta segunda-feira para discutir impostos e gasolina pode chegar a 12 reais, mano. Você consegue imaginar isso? Governadores de todo o país vão se reunir nesta segunda-feira para tratar de uma pauta que assusta o brasileiro. O retorno da cobrança integral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS sobre combustíveis. O tributo foi congelado em 17% durante o governo do ex-presidente, que nos dá muita saudade, Já ele Bolsonaro, mas agora pode voltar a ser cobrado em sua totalidade, o que pode impactar no preço final da gasolina. De acordo com especialistas, caso o ICMS volte a ser cobrado no valor total, a gasolina pode chegar a custar até R$ 12,00 em alguns lugares do país. Isso porque, além do ICMS, o governo federal também retomou as cobranças do Programa de Integração Social o PIS e da contribuição para o financiamento da segura... Seguridade Social o Fins sobre os combustíveis com isso a gasolina já pode ser vista custando mais de R$ 8 reais em alguns lugares certo quero saber aí nos comentários se já está em vivo em algum lugar desse já viu a gasolina sendo cobrada em R$ 8 reais, como em São Paulo Tá maluco, cara, esses caras tão doidos, vão quebrar o Brasil. Vão quebrar o Brasil, mas não se preocupe, não se preocupe. Porque o William Bonner e a Fátima Bernardes, e a outra lá, não sei o que, Mônica Bergamo, já explicaram que isso daqui é para equalizar as contas. É para bem de você, é para que o Estado tenha mais controle e mais poder aquisitivo para que o Lula possa continuar indo de jatinho para lá e para cá. Enquanto você vai a pé comprar pão, é claro, por que não? Alguns estados já estão se antecipando a essa possível mudança e aprovando leis para aumentar o ICMS sobre combustíveis. É o caso do Rio Grande do Norte, que aprovou uma lei para aumentar o imposto para 20% a partir de abril de 2023. Outros estados também podem seguir o mesmo caminho nos próximos meses. Por favor, Torciso, salva São Paulo. Por favor, nunca te pedi nada. O aumento do ICMS pode impactor, impactar não só o preço dos combustíveis, mas também de outros produtos que dependem do transporte rodoviário, como alimentos e medicamentos. A população brasileira aguarda ansiosamente por uma solução que não afete ainda mais o já combalido orçamento familiar. E aí você fala, mas eis, eu não tenho carro. Bom, eu também não tenho carro. Certo, eu só vou de taxola para os lugares. Mas, e... Tudo aquilo que é transportado do Brasil para minha para o mercado mais próximo de casa. E como é que funciona o frete de tudo? Vocês acham que a gasolina só está lá para o trabalhador de classe média que vai de carro para o seu trabalho? Ou para aquele que usa o carro para ir comprar pão, como diz o Dilma? Isso é uma loucura, sem nenhuma proporção. E o povo é perdido. O povo não se informa, não quer saber por que a gasolina está subindo. Não sabe nada. Imposto, Dilma, eles nem acompanham mais as notícias. Parece que um povo ali, acabou a eleição, volta a dormir, não quer saber mais de política, cansou. Ai, meu Deus do céu, tá? Mas não se esqueçam, a política continua lembrando de vocês todos os dias. E vai cobrar, óbvio que vai cobrar. E aí, como é que faz? Olha essa outra notícia aqui, tá? Que doideira. Cansado das constantes reclamações, dono de posto resolve anexar informação do real motivo do aumento dos combustíveis vocês que fizeram o L, colocou ele aqui né? tem uma foto cadê tá clientes clientes imagem que circula nas redes sociais um dono de posto teria possado o protesto para tentar amenizar as reclamações sobre os aumentos dos combustíveis então assim os clientes não sabem que foi o Dilma não os clientes não fazem ideia vão lá só vão com porque tá o dobro porque tá tão caro oh pode abaixar aí cara pode abaixar Caros clientes, o preço do combustível subiu por causa dos impostos do governo. Somente repassamos. Vocês que fizeram o L, reclamem com o PT, supostamente informou o dono do posto. Então, tem imagem aqui embaixo e tudo mais. E aí, faz o L, cara. Faz o L. Que aí não queriam? Não estava chegando a porra... Né, da sua da sua picanha para você é isso que vocês têm agora aumento de tudo e vai pensando que vai ser só aumento da gasolina não o estado quer ser o máximo possível o objetivo do comunismo é que você não tenha nada sobre o seu domínio que você não tenha nenhum salário que você simplesmente viva a custas do estado maravilhoso que vai dar um moço grátis para todo mundo só que quando que isso vai acontecer em que universo porque Almoço grátis não existe, certo? O povo já sabe tudo que tá acontecendo, tropa, certo? Ai meu Deus do céu! E por último, aqui nós concluímos a nossa sétima rifa. Queria agradecer a todo mundo que participou, certo? Então são 200 números que vai de zero, vou colocar aqui zero, tá? Zero a 199, só para mostrar para vocês, tá? A nossa rifa aqui tem o número 0 ao ah, 199 agradecer a todo mundo que participou de agora em diante certo nós usaremos o nosso apoia-se.com apoia-se barra Enzo para realizar os próximos sorteios então a cada um real que vocês apoiarem no apoia-se equivale a uma rifa certo e cada apoiador irá participar desse nosso sorteio no final né a primeira meta aqui é de conseguirmos mil reais por mês no apoia-se a cada mil reais nós vamos crescendo a esse pote, certo? 200 em 200 reais, tá bom? Então a gente está rumo aí ao primeira meta, que são mil reais por mês para realizarmos nosso primeiro sorteio mês que vem, certo? Então o um sorteio aqui pelo site eu não sei se eu vou continuar realizando. O problema é que esse site aceita pix e o outro lá é só boleto e cartão, tá bom? Mas vamos lá ao sorteio em si, tá bom? Eu estou aqui com o site sorteador.com.br, tá? Vamos lá, sortear agora, quem for vencedor vai levar 700 reais nessa sorteio, tá bom? Qual que é o número? 5, 4, 3, 2, 1, o ganhador é, quem comprou a rifa, número 176, aqui diz a data do sorteio, Março de 2023 às 11:50, h 50 tá? Eu vou postar esse vídeo lá pelo meio-dia, meio-dia e cinco no máximo, sabe? Assim que esse vídeo subir, então não teria tempo de editar, nem fazer nenhuma palhaçada com esse sorteio, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que está ajudando o canal. Eu preciso da ajuda de vocês mais do que nunca. O canal vai deixar de existir. Nossos pagamentos continuam bloqueados, tá? Apenhorados lá pelo Google e só vocês podem me ajudar. E até a próxima. Tchau, tchau.